Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Eu irei discutir aqui um resultado segundo o qual congruências podem ser fatoradas através de refinamentos. A seguir, com uma ilustração, recordarei o conceito de refinamento de uma relação de equivalência e discutirei de que maneira este resultado pode ser demonstrado. Considere, portanto, um certo conjunto A, do qual fazemos duas cópias. Uma delas é particionada em três classes. A outra tem as mesmas classes subparticionadas. Podemos dizer assim que a partição em vermelho é mais fina do que a partição em azul. A partição mais fina do conjunto A é a identidade, isto é, a partição segundo a qual cada objeto é colocado apenas junto de si mesmo. A partição mais grossa do conjunto A é aquela em que todos os objetos são colocados juntos, na mesma classe. Substituindo agora as partições pelos respectivos quocientes, Q1 e Q2, Sabemos que o conjunto A está mapeado nestes quocientes através do morfismo quociente canônico associado a cada um deles. O resultado que pretendemos discutir aqui simplesmente afirma, neste caso, que existe uma função sobrejetiva do quociente mais fino para o mais grosso. A intuição por trás dessa construção é óbvia. Basta, de certa maneira, colapsar as subpartições do quociente 1, identificando-as com o mesmo objeto no quociente 2. Em detalhe, considere o mapeamento que leva à classe de equivalência do objeto A, tomada na relação 1, na classe de equivalência do mesmo objeto, tomada na relação 2. Precisamos, antes de mais nada, verificar que este mapeamento P, de fato, define uma função entre a equivalência 1 e a equivalência 2. Em outras palavras, precisamos mostrar que este mapeamento não é sensível à escolha do representante de classe em cada caso. De fato, suponha que tomemos a mesma classe na equivalência 1, determinada por dois elementos potencialmente distintos. Por exemplo, este objeto e este, ambos podem ser tomados como representantes desta classe. Mas isto quer dizer, pela definição de classe de equivalência, que A e A' linha são equivalentes segundo a relação 1. Mas como por hipótese, a relação de equivalência 1 é um refinamento da relação de equivalência 2. Dois objetos que são equivalentes segundo 1, 1 também são, em particular, equivalentes segundo 2. Segue daí por definição de classes de equivalência. E a classe da relação 2, da qual A é representante, é a mesma classe da qual a linha é representante. Isto conclui a nossa verificação de que este mapeamento é uma função. Considerando agora A como um objeto arbitrário do conjunto A maiúsculo, calculamos o resultado de aplicar P a Q1 de A e a definição do morfismo quociente nos informa que isto nada mais é do que P da classe de equivalência segundo a relação 1 do objeto A. Mas a definição da função p nos diz que isto é o mesmo que a classe de equivalência do objeto A segundo a relação 2, a qual, pela definição de morfismo quociente, nada mais é do que a imagem do objeto A segundo o quociente 2, onde p bola q1 é igual a q2. Quanto à sobrejetividade de p, é absolutamente trivial ver que cada objeto de Q2 vem de pelo menos um objeto de Q1. Neste argumento, resolvemos o exercício para conjuntos. O próximo passo, claro, é generalizar este resultado para um conjunto S-indexado A, morfismos cocientes S-indexados e uma função P S-indexada, mapeando relações de equivalência S-indexadas. Em seguida, considerando o mesmo conjunto S indexado A como domínio de uma sigma álgebra A caligráfico, o resultado que queremos demonstrar é que os morfismos Q1 e Q2 que cocientam a álgebra A nas sigma álgebras Q1 e Q2 podem ser ligados em um diagrama comutativo através de um σ homomorfismo P sobrejetivo que tem como domínio a sigma congruência Q1 e como codomínio a sigma congruência Q2. As condições definidoras de sigma homomorfismos agora acrescentam algum trabalho adicional ao esboço de demonstração que aqui apresentamos.